Fala galera, aqui é, aqui é Gotus BR Trazendo uma, um vídeo aqui pra vocês de, de parkour Então, vamos lá, vamos começar lá Abre o baú, importante Abre a cadabra, nossa Galera, eu vou deixar esse mapa Ixi, tava botando já o, o draguinho aqui pra craftar Eu vou deixar esse mapa aqui na descrição do vídeo, tá o... O link dele. Então, siga o tapete vermelho e vá na torre à direita para abrir o portão do castelo do Parkour Craft 1. Joga o torneio do Parkour e divirta-se. E, div e se divirta muito. Parece que fizeram pra mim esse mapa aqui, cara. Oh, tem até um jezinho aqui de hora. É, então... É... Galera, eu não sei é, como é esse mapa. Eu nunca joguei ele. É, como é que eu passo aqui agora? O Qu que, que é pra fazer aqui? Ah, tem um portãozinho aqui. Galera, não riam de mim se eu errar alguma coisa Que eu não sou nada bom no parkour Já é Então... Ih, sem querer abrir o livro aqui te... Acho que não é importante É... Tem nada aqui Também não... Não, tem passagem aqui Aqui Eu acho que é aqui Bem-vindo ao Parkour Craft 1 Criador ah, deixa. Este é um mapa de parkour com vários níveis diferentes Para ser explorador, você deve jogar no Adventure Mod Siga as regras E veja o baú à sua direita A Direita é aqui, né? Não, tá aqui Carne! <risos> Galera, vou botar aqui rapidinho no modo de aventura e. Tá espera aí. Ah, deixa, eu esqueci. Eu esqueci de... que. Eu esqueci que já vem modo aventura. Siga as regras abaixo. Assim, vamos lá. Não, não quebrar nenhum bloco. Usar apenas os itens dados pelo próprio mapa. Baú, guarda ah. de guarde os seus... Ah, é a mesma coisa aqui. Vou dormir aqui. Só que que foi muito difícil chegar até aqui, hein, gente? Parece fácil, mas foi muito difícil. É, Só que não. não Só check que não. As... É, checkpoints na esquerda. Está junto. Que isso? Eita! O que que aconteceu aqui? Configurações. Caraca. Traquinha que deu. Deu uma bugada aqui. Onde é que eu tenho que ir agora? Aqui escada e bota. Espera ué, era só isso? Eu acho que tem que voltar. É, sim. Tem que voltar. Aqui. E aqui, bota a escada aqui. Aí eu ponho a escada aqui, ó. Eu acho, né. Aí, tenta Cai. <risos> Voltando tudo. Quase que eu caio aqui. Quem quer a ventiladora ligada? Pronto, agora vou tentar passar disso daqui, que tá bem difícil isso daqui. Galera, tá muito difícil pra mim que eu nunca fiz parkour e nunca fiz vídeo, entendeu? Então, bora lá. Ai, caí de novo, cara. Pô, tá muito difícil esse parkour. Eu ainda tá na primeira fase. Amigo, aqui dando pedeleco aqui no, no microfone. Aqui Caí de novo. Ai, maldito. Foi. Só para botar... Não, vou vou não. Tem que ser justo. Tem que ser justo aqui. Não pode roubar nesse negócio aqui. Comer meu franguinho que eu tô, que eu já tô com fome. Por que que eu comi frango? Você tava com seu de fome? Que burro, que burro, que burro. Tá bom. Aí. Foi. Acho que. Ah, galera. Tinha que vir pra aqui. Ó. Ah, galera, não dá não. Vou ter que usar game mod pra. pra subir aqui nesse daqui que. Então, passando aqui pro game mod. Game mode 0. 0 não. Então, só pra quando a gente cair, a gente voltar pro mesmo lugar. conseguir. Uh, aqui no último. Ha! Uh. Checkpoint. Cadê aqui? É aqui? Nope. Caraca, que já é estágio 3. Deixa lá. Ah, eu pensei que fosse checkpoint de cama. Checkpoint de, de coisa lá. Segure shift e olhe à esquerda. Ui, arco de escada não me gusta. Consegui. Que isso? Tava voando, não pode não, voltando lá. Agora eu consegui. Uh! Consegui. Um parkour com fornalha. Show. Tomara que não tenha parkour no gelo Ai Pô, esse parkour aqui Que, que tá aqui, ele é feno hein. Hum. Hum. Pegar o baúzinho lá, galera Não É, vou pegar o baú 15 slime balls E duas carnes de porca assada Ai, meu Deus. Galera, quando eu terminar o estágio 2, eu vou parar o vídeo que aí no próximo vídeo aí eu aí eu ponho o, o estágio 3 e 4. Vai ser sempre dois estágios que eu vou postar. <risos> pra começar vai ser o estágio 1 um e 2. Depois vai ser 3 e 4, se tiver o 5 e o 6. <risos> <risos> <risos> Consegui. Foi, foi, foi, foi. Ui. Ah. Uh. Checkpoint. Vou botar aqui o checkpoint. Checkpoint. Que, que merda é essa? Ah, deve... Caraca! Fazer bem E aí responda. Ah. É porque eu tô eu, é com o mod, mod creators instalado, galera. É não é do primeiro. mapa não. É meu primo. Então, aqui estágio 3. Ah não, galera, eu esqueci que eu vou, que eu vou fazer até o estágio 2, então.. Gotos falando e fui! E aí eu falo isso, tá... Tchau, galera!